Recentemente, houve a estreia da continuação do filme Um Local Silencioso, do inglês A Quiet Place. O primeiro filme, de 2018, foi uma obra-prima para os amantes de suspense. De forma surpreendente, ele teve a capacidade de prender a atenção, dar bons sustos e criar uma identificação única entre público, personagens e o silêncio. Por mais que não pareça fazer sentido, devido a esse último aspecto, o do silêncio, não seria exagerado dizer que o filme foi um dos melhores qualidade sonora. Detalhes que às vezes não percebemos foram muito bem explorados para potencializar a experiência dos telespectadores. Sem darmos spoilers, podemos resumir a história de uma forma bem simples. Uma família vive num mundo infestado de criaturas que atacam tudo que faça barulho. Tais criaturas não enxergam, mas são extremamente sensíveis a sons. Desse modo, a única maneira de sobreviver é eliminar qualquer fonte de ruído que seja alto, como a fala, por exemplo. Tudo isso na época foi entregue. De forma maravilhosa, sem apelar para nudez, polêmicas ou questões ideológicas que pudessem estragar o roteiro. Seria injusto definir apenas um aspecto responsável por tal sucesso: a ousadia em se ter Michael Bay como diretor, mesmo ele sendo mais conhecido por trabalhos em filmes de ação, a excelente ideia de contar com o casal da vida real interpretando o casal do filme, a participação de Millicent Simons, atriz surda e muda, que interpretou a filha do casal, que também possui tais deficiências e que com certeza certeza teve peso na ambientação durante as filmagens e até a perspicácia em utilizar mortes até mesmo de crianças para demonstrar a frieza das criaturas. Tudo isso, sem sombra de dúvidas, impactou fortemente no resultado final do trabalho. Entretanto, o fator que queremos explorar aqui é outro, o silêncio. O silêncio do filme não se limitou à comunicação feita entre os integrantes da família por linguagem de sinais. Na trama, até o caminhar precisava ser silencioso. Por outro lado, em muitas cenas, os telespectadores se sentiram sufocados pelo fato de os personagens não poderem gritar ou até mesmo conversar tranquilamente. Essa angústia sentida enquanto se assistia ao filme é uma dentre outras tantas experiências que definimos desconfortáveis, mas desejadas. Entretanto, esse desconforto pode não ser tão desejável em outras ocasiões. E pior, ele pode ser injusto ao ponto de se tornar incorreto. Você já parou para pensar o quão é errado a tentativa de silenciar outras pessoas e suas ideias? O Café Libertário apresenta Os Erros de um Local Silencioso Esse vídeo é um oferecimento de Real Gold. Proteja seu patrimônio com prata e ouro. Não é papel, não é virtual e nem digital. É real. Para começarmos, a má notícia é que já temos nossas vozes sufocadas, e a péssima notícia é que, devido a essa limitação de nos expressarmos, todos pagam um preço alto. Seja na hora de praticar crenças religiosas, de vender seu silêncio, difamar uma pessoa, ser um babaca ou questionar verdades estabelecidas, um local silencioso, isto é, de limitada comunicação, não tem nada de justo ou correto. Antes de mais nada, para não nos confundirmos, temos que deixar bem claro que Liberdade de expressão não quer dizer liberdade de utilizar propriedade alheia a fim de se manifestar. Ou seja, ninguém tem o direito de bichar o um muro de sua casa ou gritar no cinema para propagar uma ideia. Liberdade de expressão se restringe ao uso de sua própria propriedade para isso. Note que isso é totalmente diferente de um Estado ditando o que será informado. No caso de empresas privadas, ao impedir uma livre comunicação, elas acabam perdendo espaço para novas empresas que supram essa demanda. Já os Estados agem acima do mercado, limitando seu desenvolvimento ao restringir novas alternativas. Fechando todo esse parêntese, vamos analisar um caso clássico e polêmico. Em fevereiro de 1989, o escritor anglo-indiano Salman Rushdie foi jurado de morte por meio de um edito religioso do Irã. O seu livro, Versos Satânicos, foi considerado uma blasfêmia contra o Islã. Com isso, uma recompensa de 2,5 milhões de dólares foi oferecida a quem matasse Rushdie. Cerca de 500 iranianos também se dispuseram a vender um de seus rins para financiar a execução. Como consequência, o escritor viveu cerca de 10 anos na clandestinidade. Até mesmo a companhia aérea British Airways considerava um perigo transportá-lo por causa de atentados e sequestros. Não apenas isso. No período em que a sentença estava em vigor, livrarias que vendiam o livro foram assaltadas e queimadas, e participantes do livro foram atacados violentamente. Talvez o maior exemplo dessa atrocidade ocorreu em 1991, quando o tradutor japonês Hitoshi Garashi foi morto a facadas nas ruas de Tóquio por um islâmico. Outros colaboradores, como o italiano Ettore Capriolo e o norueguês William Nigarth, não tiveram suas vidas ceifadas por muita sorte. Tudo isso por conta de pessoas de uma certa religião não gostarem das opiniões de outra pessoa. Particularmente, você pode não gostar do livro. Mas tentar silenciar outras religiões ou condenar uma pessoa à morte por conta disso é um absurdo completo e sem nenhum efeito realmente concreto. Veja bem, muitas pessoas nem sabiam da existência de tal o livro até se depararem com a polêmica envolvendo a sentença. Ou seja, os censuradores destruíram vidas ao mesmo tempo que deram publicidade gratuita ao escritor. Às vezes, até podemos questionar a moralidade de alguns atos como os da chantagem, mas seria antiético tentar silenciá-los à força. Para a heresia, isso já está bem claro, mas por outro lado, pense no seguinte, seria correto punir os chantagistas? Da mesma forma como ocorre para os casos de blasfêmia, não. Você lembra que utilizamos o conceito de propriedade privada para estabelecermos alguns limites? Então, através das mesmas premissas, podemos derivar um raciocínio semelhante. Apesar de conhecimento não ser algo escasso, os seus conhecimentos só podem ser processados e acessados através da sua mente, que é escassa e sua. Além disso, você pode vender ou guardar qualquer uma de suas propriedades, ou produtos dela, como bem entender. Portanto, não há nada de criminoso em vender ou ser pago para não divulgar aquilo que você conhece. É claro que uma pessoa que se utiliza de chantagem será vista com maus olhos pela sociedade. Entretanto, não havendo nenhuma quebra de contrato, violência ou ameaça do uso de violência, seus atos são legítimos. Seguindo esse raciocínio, você já deve imaginar que qualquer pronunciamento contra a honra de uma pessoa, como difamação, por exemplo, não deveria ser crime, não é? Simplificando, a sua reputação não é a sua propriedade. Na verdade, ela é apenas aquilo que outras pessoas pensam sobre você. Além disso, como é óbvio, as ideias e pensamentos que outras pessoas têm a seu respeito não lhe pertencem. Mas e quando alguém defende ideias totalmente absurdas como a escravidão ou até mesmo a censura? Ainda assim, a melhor maneira que podemos lidar com tais atrocidades é demonstrando contraponto, argumentando contra isso. Quer um exemplo? Nós do Café Libertário repudiamos qualquer resquício de socialismo por uma questão ética. No entanto, somos totalmente a favor de deixar socialistas se enforcarem com as próprias palavras, como já aconteceu diversas vezes com o canal marxista da Matrix. Naquele canal, o seu dono já defendeu escravidão e censura, por exemplo. Em outras palavras, é muito melhor deixar as pessoas exporem tudo o que pensam de forma livre. Assim, você pode decidir com quem irá se associar e perceber as inconsistências de pessoas que defendem ideias absurdas. Finalizando, não podemos deixar de falar sobre o que tem ocorrido em investigações e estudos. Recentemente, tem circulado a bizarra ideia de que a ciência mostra o caminho que o Estado deve nos guiar, e que ninguém pode questionar os argumentos de especialistas. Bem, para resumir esse ponto, note que ao ditarmos o que outras pessoas podem questionar, estamos impedindo avanços naquela área devido à falta de debates. Se ideias controversas do passado tivessem sido censuradas, teríamos limitado aquilo que foi proposto por Darwin, Newton, Galileu, Einstein e outros. No entanto, isso seria assunto para outro vídeo. Talvez alguma coisa que nós dissemos até aqui pode ter lhe incomodado, mas é aí que está a principal função do direito à liberdade de expressão. Ela só faz sentido quando escutamos aquilo que não concordamos. Se já concordamos com nosso interlocutor, a ideia de liberdade de expressão não teria utilidade e nem seria cogitada.